hoje eu estou fazendo este vídeo que eu quero mostrar a vocês é, uma venda mais uma venda que eu fiz é, utilizando as técnicas do curso ranqueamento de vídeos é, o pulo do gato do Erivelto tá mas antes eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com seus amigos pois o conteúdo pode e será importante para eles também e lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like. Mas esse vídeo eu quero é, te falar a respeito de uma venda que caiu é, do produto, do próprio produto, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato. Mas eu não quero falar sobre é, a venda do produto, desse produto, tá? Porque a, a, as técnicas que você pode utilizar é, através do curso, tá? Fazendo o um curso. É, você pode usar para qualquer nicho e para qualquer produto, tá? É, não precisa ser necessariamente para este, tá? No caso é porque eu tenho eu tenho o um canal é, que é esse aqui, eu trabalhar em casa ganhando e eu gravei em torno de 35 vídeos para este produto, tá? Então, o que aconteceu? E alguns vídeos arranquearam começaram a ranquear arranquear de forma natural e assim eu já consegui fazer eu consegui com este com este canal mesmo eu já consegui fazer é, três vendas tá deste mesmo produto tá em datas diferentes lógico mas que essas técnicas também têm me ajudado com outros é, produtos tá ou existem outros produtos que eu também tenho utilizado né, e também tenho feito vendas, graças a Deus tá? então eu sou muito grato a este curso tá? mas eu quero te dizer que as técnicas elas são excelentes, tá? o Erivelto ensina técnicas excelentes é, através do, desse, desse curso tá? que eu fiz, que é o ranqueamento de vídeos do Youtube o pulo do gato tá? então aqui ó, eu vou te mostrar, aqui, ó, você está vendo a origem é, deste, é, desta venda aqui, ó, canal Trabalhar então você vê que realmente, e a data, né, é dia 7 do 10, tá, então quer dizer, para mim, é, eu fico muito contente porque é, esse é um produto bom, de qualidade, que realmente funciona, estou te provando aqui que o, o curso ranqueamento de vídeos do YouTube, o lugar derivado, funciona, tá bom, é isso aí, ó. se você gostou do vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe logo aqui eu vou também deixar o meu WhatsApp, tá, a partir de agora eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela, tá, caso você queira tirar alguma dúvida, o meu WhatsApp tá aqui em cima, tá bom, e é isso aí, tá, muito, muito obrigado, um grande abraço e até mais.